A noite, que é um Ai que susto te... ah, Alguém olha, olha, que legal velho que eu não sei quem se inscreveu, eu não vi, não deu pra ver. É, eu vou entrar no servidor ativador, gente. Deixa eu ver se. Muito obrigado a quem se inscreveu no canal, ajuda de verdade. gente esse que esse fone de ouvido o microfone que nem comprou mas acho que já quebrou que o microfone eu vou usar ele vou testar vou testar Então, gente, como tudo dá certo, hein? Vai se tratar, garota. Ainda nem começou. Me diga, gente, tá com ruído. É, tá com ruído, gente, tá com ruído. Tá com ruído. Gente, tá com ruído. ruído, gente, tá com ruído. Tá com ruído. Gente, fala o servidor que vocês querem... O som tá muito... É, não tem microfone, gato. Tá vendo isso aqui? Esse fone de ouvido que eu tô usando, minha mãe comprou. A gente me fala o me dar o Só tá muito lendo, não tem um fone ligado. Tá vendo isso aqui? Esse fone de ouvido que eu tô usando, minha mãe comprou. Agora tá ela. É, gente, assim, eu preciso de um microfone urgentemente. Eu não tenho dinheiro, aí o bagulho é louco. Vou entrar no servidor ventilador. Vou entrar no servidor ventilador. Hei, Hei, do que vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo vídeo de live, né gente, meu deus A Jabiraca tem 10 pedidos de amizade, meu deus, vocês almas é... O que? Vocês almas fazer... O oh, tá bom, né gente, o oh, áudio tá bom, né, desse microfone, desse fone Gente, para de ficar dando... <risos> se inscrevendo e, enfim, se inscrevendo só pra aparecer no, no negócio, gente eu tomo um susto com isso, eu vou diminuir, eu tô no servidor de utilizador, gente, calma. Então, é a live de 2K, que o gato tanto me enjoava para me enjoava. Eu vou dar uma oi ao Samuel, ao Pedro, Lucas, ao Fox Galaxy, ao Gato Cheques, ao Ping Game nosso membro. Muito obrigado. A Gabriela, ao Renato Rodrigues. Não, você não chegou atrasado não, você chegou bem na hora. Oi tudo bem? Oi Thomas pra gente a live que eu não vou digitar muito não que susto porque o microfone tá ruim esse microfone aqui ele tava ruim mas eu acho tô achando até ele bom na live afim Acertamos pedidos de amizade, né? Porque... Então tá gente, vamos começar aqui Não sei dizer... Não tem... Ah, o Espelho fala outras coisas, não tenho certeza Pergunte de novo mais tarde, Grub. Deu uma mamada... <risos> ah, o Espelho diz outras coisas também, eu não sabia Vamos aqui, vamos aproveitar que a gente estamos tá na montanha, vamos corrida de treino. Gente, o que tá acontecendo no chat, gente? Meu Deus, eu tô caindo. Gente, para de. O que tá acontecendo, gente? Eu tô tentando ler o um chat pelo celular. Vocês pausaram o Ping Game por o. De 300 segundos, meu Deus, gente. Não é culpa minha, é culpa dos mods incompetentes. Desculpa, pinguim Guem, por ter te mutado. Eu tô jogando com a Jabriacana, tá, gente? Porque eu, com o Fabri eu já joguei. Aí bugou. Eu não tô jogando com a conta do Fabrani, não. Gente, mutaram o coitado. Mutaram o coitado do Pinguim Gaming, nosso membro. Membro não tem direito a ser mutado, não, hein? Por <risos> quê? Okay. Que tá ajudando a gente a comprar o microfone. Que a gente tanto quer, pra não ficar essa confusão toda hora a gente fazer live. tu não precisa apagar o comentário dele não, ele é assim mesmo. Tipo, deixa ele falar o que ele quiser. Ele é comediante, ele é comediante. Ele, ele xinga mesmo. Quem tá aqui no Clube Pinguim Brasil Online aqui com nós? Pinguim <risos> mal chegou e eu nem vi a mensagem dele gente O Renato Game O Fox perguntou quem é o Renato o Renato é o Helan Vitor é o Helen Vitor que é o moderador Alan Vitor gente que você não sabe quem é o Alan Vitor aí sai é da minha frente Aí eu vou ganhar sai Lívia caiu Então gente, o que aconteceu hoje? Vocês viram que o Gal entrou hoje, eu esqueci de entrar Mas não daria pra mim entrar porque eu esqueci <risos> Meu Deus, que Ótimo, não daria pra mim entrar porque eu esqueci de entrar, entendeu? É por isso que eu não entrei O Gal entrou hoje, 16 horas da tarde Não deu branco, eles avisaram no Twitter eu preciso seguir eles no Twitter porque eu, eu acho que não sei. Ai eu caí, gente. Fechei os olhos. Ai não tô bem hoje, não. Tô perdendo. Opa, gente. A live vai cair por nada. Gente, como é se por que vocês cai do nada assim, gente? Puta na. Ai que raiva vou perder. Eu sou bom nesse jogo, mas só que eu tô prestando atenção nos comentários. Aí, cai de novo. Pelo menos. Segundo, segundo é bom. 5 de moeda, segundo não é bom, gente. Segundo não é bom. Ai que susto! Quem se inscreveu? Ai meu Deus, olha o Gotochex, gente. Eu não sei. Gente, gente, para de me trollar, gente. Eu vou até diminuir esse, esse barulho aqui, desse som Que toda hora é um susto Meu santo pinguim pescador Oi Moody's, Detetive Moody's um. Tudo bom? O também tá com a gente. É o detetive, mais um detetive. Amei, amei, amei. Ai! Quase que eu quebro meus dedos. Sai, gato! Sai, gato! Sai, gato! Sai! Sai, sai, sai! Sai da minha vez, você vai cair! Você vai cair! Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau! Sai, sai, sai! Quando eu tô concentrado, meu filho, ninguém ninguém me enxerga, não. Quando eu tô concentrado nesse jogo aqui, ninguém me vence não. Afim! Genhei! Quando eu tô concentrado não tem. não tem pra ninguém não! beijando no ombro, tchau tchau! A live vai ser de uma hora, gente, então me filho, filho de ti. que é essa uma hora aqui a nós! O tá acontecendo gente? Gente, eu não tô vendo chat, os moderadores que estão tão tão ocultando todo mundo Não sei o que está acontecendo Ai gente, eu perdi porque eu não estou concentrado no jogo, entendeu? Vamos começar a jornada, porque quem precisar de ajuda agora para fazer a jornada, seria uma boa hora para vocês entrar. Vamos explorar o mapa agora a Estranha Parafernália mudou alguma coisa, eu não gravei lá dentro. Oi, pinguim, de boa, o <risos> que, que aconteceu com você? Eu vou fazer a jornada, eu vou fazer a jornada. Ah, tá normal aqui dentro, tá normal. Eu ganhei um, um, uma minária de banana. A gente, meu cabelo com bonito. Eu não gosto de cortar cabelo, mas eu cortei o cabelo. Olha, que calor aqui, gente, vou ligar. Tá bom. eu eu quero buscar o pin primeiro eu vou buscar aquele pin lá do do palco viu o estilo do pai aqui ó vai estar tá lindo Oi, Pinguim Lucas. Oi, Gabriela. Tudo bom, hein? Como estão vocês? Vocês estão me escutando bem ainda, gente? Eu liguei o ventilador. Só queria ter uma cadeira game. Gente, o pinto aqui, ó. Oi, gatos. Tudo bom? Não, ok, tchau. Aqui, oi. Ai, o gato me chamando pro baile real. Vamos beber. Ai, gato, eu tô de ouvindo né? Porque eu não vou ficar respondendo no chat, não. Quem tá assistindo a live, eu vou responder, entendeu? Eu não vou ficar digitando no chat, não. Que dá preguiça. Eu não preguiço. Eu só vou respondendo na live, gente. Tá, eu tô num baile real, o gato me chamou. A Lavi tá meio atrasada, porque é atrasada mesmo. Não sei por mas ela é atrasada. Oi Sara Sofia, tudo bom? Ô gato, você tá na live, tá no jogo também? Se tiver, me fala, porque eu respondo pela live assim. Eu vou contar aqui ó. Eu parado num bailão Num bailão O resto eu não vou dizer um poposão no chão <risos> Desculpa Oi Oi tudo bom zero 1205 Tá gente eu quero fazer a janela Eu posso <risos> Tem um pin mais aonde gente É, eu vou na floresta conquistar aquele selo curioso. Cadê o selo? Cadê o selo? Ah, selo não velho, gente! Não era aqui que tinha um selo? Ah, é aqui na árvore, né? Gente cadê o selo? Tinha um selo curioso que eu ganhei em um vídeo. Vocês lembram? Eu nem vi porque eu ganhei aquele selo. Tá, né? Não entendi também porque eu ganhei aquele selo eu posso descer por aqui, não sei. Me diga porque eu ganhei aquele selo curioso, que é isso aqui gente? É tá a firma, firma. Pinguim Lucas, você não chegou atrasado. Você fez uma questão... se se se se se se se Eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir? Lá no bueiro Tinha, tinha alguém que estava com dificuldade em fazer... Gente? Vocês estão escutando? Gente, gente É... Vamos começar. Vamos primeiro aqui coletar o pin, né? O pin que eu fiquei meia hora tentando coletar no vídeo. Que era simplesmente fazer isso aqui, ó. Não precisa nem arremessar bola de neve. É só você pa é, passar. Oi? Passar a seta do modo em cima. Que isso? Eu esqueci do Corpo Pinguim. Vamos fazer tudo de novo. Jornada 1. Um, vamos começar. Vou sair da live para ver um vídeo seu, porque porque enevi as atualizações. Então tá, pode sair né. Mas eu tô eu tô atualizando aqui agora. Se você quiser sair, eu vou atualizar aqui agora. Eu tô atualizando, eu tô fazendo tudo de novo que eu já fiz nos vídeos. Oi, oi Elanzeita, oi Thomas meu Deus, Quanto cururu aqui gente Eu vou entrar com minhas contas febrando depois, só para decorar meu igru Pisa na plataforma e acende os bagulhos Os dois cururu aqui em cima. que é isso aqui? Aí vai, você obter um selo, quebra a cabeça, isso aqui não é muito fácil, gente. E essa festa provavelmente vai terminar até o dia 14, né? O Inter aqui que eu esqueci. Eu tô achando assim. A gente sempre fala isso. Faz assim ó, aperta a letra T, ó, aperta a letra T, pá, minha língua é igual um chicote, pá, porque os server estão tão vazios não até que tem um bastante coroa que é pinguim aqui <risos> cororo gente vontade de comer um pinguim assado desculpa gente gente eu tô achando o áudio da live muito melhor do que no vídeo Eeeeh, é... algo certeiro. Eu quero saber porque eu não ganhei o, o código. O código não, Gente. Tem que coletar aqui os negócios. Né? Ai, minha cabeça tá doendo. Enxaqueca já. O escudo, o cajado e o capacete de armadura. Vamos lá, eu vou fazer aqui do meu jeito. É bota, bota, bota, medusa, bota. Caranguejo, caranguejo, peixe. Bota é para baixo. Bota para baixo. Bota para baixo. A medusa é, é para esquerda. Aí vai ser bota de novo que é para baixo. Depois caranguejo para direita. Caranguejo de novo para direita. O Elan vem ainda dançando, sambou na minha frente. E depois peixe para cima. Ele samba para me esperar, entendeu? Qual o Clube Pinguim mais jogado? É, acho que é o New Clube Pinguim, né? Não, é o, é o Clube Pinguim White. O mais jogado porque tem mais tempo. É o Clube Pinguim royal White e depois o Super Clube Pinguim porque tem mais tempo. Eu ganhei o Felo Nobre Cavaleiro e vocês disseram que não tinha. E eu não mostrei. Ah, gente. Eu vou... <risos> Tô brincando, né, gente? Tô brincando que falou que não tinha esse selo eu eu não tô eu não tô acreditando eu não, eu não aquele vídeo eu vou excluir eu vou fazer tudo de novo não ficou ficou muito grande ficou ficou não só por causa desse selo só por causa desse selo eu vou ter que fazer aquele vídeo de novo Eu disse que não não tinha esse selo gente ah que velho tinha que colocar o escudo e o cajado mais a roupa gente meu deus Ah, gente ah eu perdi o um selo na alta conta ah não não não não não não não não não não não não não ah, esse aqui, esse aqui. Esse aqui no começo era bem difícil. Mas depois pra mim ficou fácil. Tá, eu me embolei aqui. Ah não, não, eu fiz certo, eu fiz certo. Ai! Nossa, eu bati! Quebrar é não, meu filho. Ah, não, meu filho. o da sua. Mim, tá bugadão pe, pegar o Puff Dourado. Então, eu fiz um vídeo que com como você consegue o Puff Dourado. E ele é bugado mesmo. Você tem que clicar duas vezes na tarefa. Coleta o interior. Gente, eu vou refazer o vídeo, tá? Tá, o menino tava com dúvida nessa essa aqui é, é bem fácil é só você encher o barril e aí aperta gente n vou fazer nada como sempre faz nada Cansar de que não faz nada <risos> ai meu... Tô zoando a O Lanvito do meu coração, eu não acredito, gente. Eu não acredito. O que aconteceu com o mês mítico, gente? Então, por causa da treta eles não vão fazer mais o um mês mítico. Seria live na Twitch todos os dias. É isso, pronto. Acabou. É, tem que ficar duas vezes na tarefa. Vê o vídeo lá, pelo amor de Deus, que eu nem lembro, mas não sei nem o que eu tô dizendo. Quantas pessoas assistindo meu vlog? Só tem 8 pessoas, meu Deus, vocês pedem pra fazer live, e some afim. Eu vou pra jornada 2 ou pra jornada 3, gente, eu nem lembro mais. Pra jornada 3 já né? O jogo terá início em breve Aqui tá o vermelho vermelho é da sorte vermelho vermelho tá vendo gente vermelho é da sorte é só gravar o vermelho tá tudo certo agora vai ser o azul azul tá aqui ó azul <risos> Oh, Parado e... Eu já esqueci qual é Correto O azul tá aqui, tá no meio, vermelho ali no... Vermelho, azul, vermelho, vermelho Vermelho e... Ah, eu vou ficar aqui, ó, acho que é o vermelho. vermelho vermelho não isso aqui é amarelo gente meu deus amarelo ah, eu queria estar tá jogando um roblox pra falar a verdade a gente jogando grava aí pra mim oh, meu deus tá vermelho vermelho vermelho vermelho vermelho vermelho vermelho ai meu deus na dúvida fica no meio. Tá vendo? Na dúvida fica no meio. Eu disse gente, eu disse, eu disse. Tá, essa aqui... É uma das piores, né? O outro vai, vai em cima do botão. Bem fácil, bem normal Tá, o amarelo a gente precisa do escudo né Eu já coloco o escudo Nós vamos arremessar a bola no balde de lava para derramar em cima dele e atirar na boca, arremassar a bola de neve na boca do vermelho Draidra Que treta Que foi isso? Gente, <risos> o que que tá acontecendo gente? Boa, ai meu deus, meu deus, meu deus, meu deus! Foi, foi, ai meu deus, foi pro vermelho, gente. Ai meu deus, gente tá travando aqui. Trava, hein. A gente, fez topa depois é, tentar um Roblox. <risos> Ainda não sou, né? <risos> o Elavie tá aqui. Ok. kids. O Elavie tá pedindo ajuda porque. O Azul tá reparando. Quem tava te montando? Aí me disse quem tá te montando para a gente rebaixar. Quanto é? Vinte nove, trinta e um, oitenta e quatro. Mas ah, não deu pra ver. Se não é por mim aqui, eu não salvo esse grupo. Ai, finalmente, finalmente, finalmente. Boa, boa, boa, boa, boa. cada um enquadrado. Cada um enquadrão ai, ó. Lá, lá, o outro. O outro tá sentado, gente. Ai, meu Deus! Ai. ai. O YouTube, o YouTube disse nude espectacular. <risos> é, pra onde é que eu tô indo, gente? Nem sei o que eu tô fazendo, mas tô, tô mó chatado. Ô louco, eu ganhei o selo pinguinando. Quem faz as coisas duas vezes, duas vezes seguidas sem querer, gente, meu deus. Cadê o selo desse? Qual é o selo? Ah, agora é esse daqui que não tá funcionando. Gente, o selo desse aqui é não. Qual foi o selo que funcionou? Distam a fantasia de cavaleiros na festa medieval. Pinguindo por trinta salas, resolvam quebra-cabeça passa 50 árvores, em uma tarefa de uma festa. O <risos> <risos> Youtube... Eu não disse isso não. Seriamente queria um Roblox. Tô clicando. Tô clicando. O oceano não faz nada? O que o que oceano faz? Vai se tratar, garota. Sai da minha porta. Pegou um monte E agora é chora Agora vamos um desafio ninja pam pam um Desafio Ninja comigo? O servidor é ventilador Eu nunca entro num Deu Branco, eu só entro no, no ventilador ao chiclete Deu Branco é muito racista, entendeu? Desculpa, sou <risos> muito doente o nome do cara, brilhinho. Bil... Bil... Bil... eu rindo sabendo que o match é abrir a Biracan, né? O cara saiu, gente. Eu ganhei. Já ganhei uma, gente. Meu Deus. Nem tô brincando. Ai, toma na cara, <risos> amigo. Não precisa deixar, não. Tá, ai, ah, ele colocou fogo, certeza. Ai, meu deus, eu pedi para fogo também. <risos> Aí eu vou colocar água só pra fazer graça Ele tá pensando mesmo que eu vou colocar fogo? Sério mesmo? Serão! Eu não vou colocar fogo não, amigo É sério, velho? É sério isso? Que ele tá pensando que eu mesmo que eu vou colocar fogo? Aí ah, eu vou ter que colocar fogo! Ai. Eu deixei, eu deixei nenhum selo com um mandamento de abrir diz O nome do pinguim é Cururus Alguém acabou de criar, certeza Certeza, quem coloca o nome de Cururu, gente? Mano, deve ser muito gato, velho Amigo, tu, tu é a faixa amarela <risos> O pinguim gaming ainda tá aqui? O sumiu, né? Todo mundo sumiu, né? Tipo, ninguém assiste o Cabraí, né? Foi triste. A Sarah Sofia disse, olha eu ali Você aonde? É Chipote Eu entendi, eu entendi Sei lá no pátio do dojo Não, dentro do dojo Mas você selo papai cururu ali gente que cururu velho e aí e aí Warmed você vai colocar o quê? O quê? Você coloca, coloca, coloca, eu, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar tô te ajudando tô te ajudando a ganhar vou te ajudar, vou te ajudar não calma, isso aí foi eu tô te ajudando Oh, vou te ajudar. você vai colocar água de novo, né? Aí eu vou colocar neve pra te ajudar. Te... É isso, é, é, é esse é o meu objetivo, te ajudar. Continua assim, continua assim, tô te ajudando. Tô te... Demora não, demora não. Eu tô, ajudando, eu tô ajudando ele, tô ajudando. Agora ele vai colocar água, né? Aí eu vou colocar fogo ajudando ele. Calma, calma, cara. <risos> calma, eu tô te ajudando, cara. Tô te ajudando. Coloca a água que eu vou te ajudar, beleza? Ele vem nas minhas cartas. Com certeza, com certeza. Não, cara, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou colocar fogo aqui. Eu sei que você tá vendo, eu sei, eu sei, mas. Eu vou colocar fogo. Tá vendo que eu tô com a carta muito rota de fogo. Eu tô doido de colocar. Aí, eu tô te ajudando, cara. Te ajudando. Tá vendo? Tá vendo? Te ajudando. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, tudo bem, eu não vou ganhar essa. Eu tô ajudando ele, gente. Porque, né? Coitado, né? Aí, ó, tô ajudando. É. Se você que eu tô brincando, mas eu tô ajudando. Só que assim, é. Eu tô. tô ajudando, velho. Eu sei que eu. Eu me sinto bem ajudando. Eu tô ajudando, gente, eu juro. Que Meu Deus, meu máximo. Oi, Mel! Opa, chá preta! Rapaz, baixa preta, hein? Por que tá demorando? Você me disse que é pró, coloca aí seu pró. Por que você tá demorando? Você que tá querendo ver no vídeo, hein? Hum, coloca aí sua carta. Por que você tá demorando? É Pro, né? Hum, tô, tô vendo. Não, não acredito. Não, mas eu vou ajudar ele, gente. Cara, tipo... as minhas cartas também, gente. Só tenho cartas de quarta, que isso, velho. O ventilador, servidor. Eu tô ajudando ele, gente, cara. Tipo, tipo, eu gosto de ajudar. Ah, é, falei, falei. E já ganhou, já ganhou. Tipo, eu não ganhei nenhuma carta até agora. Minhas cartas estão tudo baixas, gente. Eu não tem como ganhar. Não, essa daí foi, foi, foi sorte foi sorte. Muita sorte que entendeu? que ele demora, né? Tipo assim, eu não entendo, né? Olha <risos> lá, Vitor, não demora não, querido. Não tem a vida toda não. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, velho. Mas, mas, não demora não, cara. Essa que tá demorando demais, tô despeitando de você. Demora não, demora demais gente, vou colocar de fogo <risos> Eu ganho, gente, não tinha como eu ganhar também gente Nem sei o que eu falei, mas eu falei O que aconteceu? Love like you, love like you Eu entendi, eu entendi, eu entendi o que ele está dizendo fazer. No, no, no, no, no, no, no Amigo. Alô tipo você ermutou o cara duas vezes ali. Não tem como você ter moral agora. Você pode ganhar, mas tá baixo. Porque... Tá baixo, tá baixo, Alain. Tá baixo, tá baixo. Vamos lá, TV xuxa. Tan, que é isso, gente? Que é isso? Gente, meu jogo saiu, gente. Olha o que entrou aqui, Clube Ping Brasil. Que isso, gente. Eu ainda tô online. Olha o que entrou na minha tela aqui, socorro. Sério, Ping, é, tá chato, gente. Tá chato para jogar. Coverping Brasil entrou alguma coisa. Gente, eu caí em alguma coisa aqui. I love you with your family, senhorita. For every song is too la la la. It's too la la la. Oh, I should be like me. Oh, wake give me, come me, foi yeah. Come me, foi yeah. Como que dá para continuar a live com esses espectadores gente que é que animação? Eu cliquei no anúncio? Não. Pra que eu ia clicar em anúncio? Nunca na galáxia. Eu ia clicar em anúncio. Nunca, nunca, nunca, nunca. Agora deixa eu fazer meu momento especial de agradecimento. Pelos 2K. Muito obrigado, gente. Sem vocês eu não conseguiria. Me deu. Eu cliquei em algum bagulho aqui eu caí. Ah, o ventilador tá com. Tá, tá, até que tá cheio. O Ping Não sei o que aconteceu, gente. Lá na hotel, e a tua mãe sem teu E por E Ai, ai, ai, ai, pronto, não aguentava mais. Ai, ai Cadeira gay né? chorar, eu queria ver os últimos selos sapo cururu na beira do rio. Quantos sapo canta, o oh manhã. <risos> É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo Mande um menino para o casamento Bora Ah, eu te chama pra fazer o bagulho aí e pergunta onde. Ah, também, né, gente? Salve, que. Que tanto de cururu é esse aqui. Gente, tá cheio de cururu, gente. Olha o tanto de cururu. Opa. Gente, a gente encheu de cururu aqui do nada. Até o Noni. Noni tá de cururu. <risos> Gente, por que a gente tá enchendo de coro aqui, velho? <risos> O Pinguinho Lucas disse que tem uma conta no Discord, certo? Pode entrar no meu Discord então, né? O que tá acontecendo? O que está acontecendo gente? A gente bota de cororu aqui, velho. Top, top. Vai, me mostra, me mostra, vai, Lanzito. vai Vitor, vai, Alan vai, Alan vai, Alan Tá travando o PC, Alan Esse escuro não tá atrás de mim, não, né? Vai, vamos pra mina, vamos pra mina, vamos pra mina, vamos pra mina, vamos pra mina. Vamos pra mina. Ai, a coisa é rápida, Alan Aonde, aonde, aonde, aonde, aonde, aonde, aonde, aonde, aonde, aonde, aonde. Onde, onde, onde, onde, onde? Eu já fui nesse, eu já tentei esse selo. Eu tentei em vídeo ainda. O que tá acontecendo aqui, gente? O cara mandando um coração aqui pro outro. AAAAH! ah, oh Monta! Você tem que arremessar várias vezes, gente. Ah, gente... Ah, não acredito que esse selo eu deveria ter mostrado no vídeo. Eu vou fazer um vídeo só com esse selo, já. Com a Jabriacana. Já que eu não mostrei no vídeo. gente é só ver o que como é que eu fiz é só você você tem que chegar aqui ó e já e arremessar aperta t e clica gente vocês são o que vocês são de 1999 como assim velho como cedo Engraçado que o Noni fica lá com os vez em vir fazer o trabalho dele Ele fica lá com os coruru, vai ser rebaixado o Noni Não gente, não, não, o Noni, Noni Noni some gente Gente tá tão tá um lag aqui, o que tá acontecendo? Muito obrigado por mostrar esse selo. Gente, vamos... O Bom Dia das Maravilha é a nossa sensação. E pra, e pra começar, chama o Noni do Popozão. Joga a bunda no chão, vai. Joga a bunda no chão, vai. Joga a bunda no chão, vai. A pedido do gatinho, ele vem te popotizando Entra uma maravilha, Vifo com bumbum girando Bumbum girando Gente, desculpa, sou evangélico Eu me esqueci, ai, caí em tentação, meu deus Gente, eu vou encerrar a live, tá? Quem quiser falar alguma coisa A gente deu embora, a gente já tem 3 minutos O cara já tá despedindo de mim, sendo que a gente tem 3 minutos ainda Tá me expulsando já A noite cai sem nem te assustar Gente, eu vou cantar, eu vou tentar cantar Cadê? Cadê? cadê? Eu, tô, eu tô, tô com sono já, gente. Vocês não estão percebendo isso, não? Que eu tô com sono. Gente, calma, a gente tem dois minutos, né? Vocês podem dizer. Vai ter, que ter um minuto agora. Eu não gravei o hein! Eu não gravei o hein! Tá? Vou gravar a terça. Eu queria cantar uma música, eu queria cantar uma música. Gente, pode me chama de gente. Eu sou ah, tá. Que isso, Lucas? Fara, fara. É, assim eu fico tímido. Aí se inscreve no canal de todo mundo, aí ó <risos> Se inscreva no canal de todo mundo, do BBR do Detetive mude do Detetive Jubisqueuso, do Detetive... Todo mundo, gente Como tu ganhou o mod, Alanzito? Também não sei como ele ganhou o mod, eu sei que ele tá... <risos>